E vou abrir aqui o que, que os cara falou, o que, que os cara postou no MyClips, mano. Olha as brincadeiras, família. Deixa eu ver o que, que é isso aqui, galera, rapidão. Elas piram no cabeludinho safado. Tem um óculos para fazer uma graça aqui, pera aí. Andalho, mano. Que que é isso, velho? Meu Deus, dá o um RT lá, família. Deixa eu comentar aqui, velho. Vou comentar só. Ah lá o guerreiro, começa o dói mesmo, mano. Mas depois passa. Nada como um dia após o outro, tá vendo, mano? Olha o Vieno, galera. O Vieno mandou em Caps Lock e spamou quatro vezes. Ele falou: bora, Marquinhos, esse Chaco não perde nunca. Aí eu vou ver a baguete no nick dele ali Ele apostou na derrota e sem vergonha Sei não Viena aí, eu sei não, mano <risos> Ó, a até parou de vir, mano Mas ela podia vir comigo Eu vou guardar lá e vou voltar, ó, pera aí Ah, ele startou topside, mano Ah, família, olha o tempo que eu vou perder, mano E o Chaco vai roubar tudo Será que nós dá, Ivan, Ah, galera, que gank horroroso, mano Pelo amor de Deus, olha o tempo que eu tô perdendo aqui, mano Mas no YouTube a gente corta isso, né? Bom, galera, vamos daivar o top aqui agora, beleza? Cancela, mano, cancela o vídeo lá, velho. Cancela o vídeo lá, Odesi. Cancela lá, mano. Fala pro menino lá, mano. Não, pode estar tá cancelando lá, mano. Caralho, o dia já sabia que eu ia. O G já sabia que eu ia top cedo, mano. Ele nem fez o bot side dele, olha isso aqui. Ele nem fez o botside dele, velho Ele veio reto, mandou uma kill pra Jinx Ô, oh, se pegar assistência aqui, família Mano, os cara é foda, mano Aí eu falei o que? Falei que ia divear top O um Jinho já sabia que eu ia fazer isso Ele já foi reto nos meu botside, mano Os cara é pilanta, os cara joga sujo, mano Eu tenho que jogar sujo também, né, mano Que cara safado, mano Pilanta Será que eu posso, mano? Eu tô pensando em fazer uma loucura Quero ficar aqui Mas eu não sei se eu posso, sabe? Acho que eu vou de gank mesmo, mano Foda-se Bora, Paicão, bora, Paicão, bora, Paicão. Ai, que delícia de kill, hein, mano. Ó, esses caras do bot, eles morreram, galera. É exclusivamente por culpa do. Por culpa do Udir, tá ligado? O Udir tem 100% de culpa nessa morte da bot dele deles. E, pô, se meus campos tivessem up, eu ia estar tá farmando meus campos lá igual um idiota, tá ligado? Só que o Udir fez o básico aí de acelerar pra mim a minha movimentação, mano. Resumindo, esse Udir eu acho que ele estudou comigo, viu? E aí, mano, será que isso aqui dá bom ou dá ruim, hein, <risos> No, no tilta não no não tilta não não tilta não não tilta não, doidão Ixi, tilta não tilta não, pode ir, família Olha lá, o Sora lá, mono, mono. Ah, O Sora não tá de bike, né, mano Olha essa Jinx, é da hora, hein, mano Olha esse cara aqui, mano Vai, entra dentro do pit lá, mata ele, zé Meu Deus, eu quero ter lá a treta, lá Tuta não, família. Chilta não. Ah, o pai que cancelou o grab, mano. Esse pai aqui tinha que ser o Sora, mano. Tá bom, tá bom. Se a cara sair viva aqui, coisa que eu duvido... Ô louco. Ô louco. O outro ali tiltou já também. Tá Meu Deus! Caralho, quase, hein, mano? Talvez eu completa a paçoca, velho. Deixa eu ver. Qual a chance isso aqui dá bom, hein, mano? Quero parar o bem do trash. Consigo? Não. Esse trash não é bobo não, hein, mano? Ele não parou o dele, o cara não é bobo não. Um para desse que... pai que é zica, Essa mano. Essa semana fui no médico, fui diagnosticado com me manda uma rosinha me diz que é normal ter 8 cm de caramujo. Podia bote aí, mas se a cara estiver na pegada mesmo. Mano, ó como que eu vou checar o arauto, família? Se liga nessa tecnologia aqui para checar o arauto, ó. ó. Mas confere aqui Ó, o Juninho vai explodir, o Julinho vai explodir do lado dele, olha lá Olha lá que bom, esse Udyr, olha, o... olha lá, ó, tá vendo? É, <risos> como não jogar de chá com AP Django Olha lá, os caras já fez o título, mano, do vídeo É tudo em prol do conteúdo, galera, não sei se vocês conseguem perceber, mano Pensando no 6 aí, na galera do YouTube também Ó, o Dir loucão, mano, esse Udyr já tá louco, já Ih, matou também, mano Caralho, esse o ele é brabo viu, mano Uma coisinha ou outra ele sabe, mano Vai tomar uma faquinha no Bush aqui agora, ó Ó, tuque e cara... ah, vou pegar essa wave aqui ou eu paro o B do cara, mano Acho que eu vou parar o B dele Deixar o trash da B não, tá ligado? Ai, quase, hein, mano Parece que os caras só ficam com medo, mano Eu vou só tacar o arauto mesmo, então Ó, esse fica é com medo Calma, paicão, calma, pai. Que Eu tô gostando, mas calma Caralho, esse pai que é bom, mano Tudo que ele fez ali teve uma... Que isso, mano Vocês viram o passinho que ele deu desviando do greve do cara? P Pô, esse pai que é bom, hein, mano Aí fica fácil, hein, mano. Aí o Sora, que é que pegaram o pike dele. Mas é o pike, meu pike super que é melhor ainda, mano. Parece? O cara é bom também? Aí fica fácil jogar, logo guerreiro podia me dar lixo aqui, ó, mano. Cara, esse pike é zica, mano. Mas ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado aí. Ao mesmo tempo que ele é zica, cuidado aí, ó. Morri. Morri, morri, 100%, 100%. Impossível, sair vivo, impossível. Uhum. Ah, mano, aí é foda, mano. Matei, matei não. O tirim o tirinho da do Vendaval, ele bate invisível, mano. Sabia não, mas, mas bate mesmo, né? Faz sentido bater. Agora, invisibilidade, como o Drakitar, o Chaco, isso, isso não revela não, tá ligado? Nossa, olha o dano do Juninho, velho. Muito forte, aí. Twitch, aí, ó. Cena, né? Olha lá, a galera tá ligada. Tem esses bonecos aí esquisitos. Que do Twitch, mesma coisa, ó. Viego. Boa. Isso aí é camuflagem, né? Não é invisibilidade. Agora esqueci boneco que fica invisível, né? É. Ah, a Evelyn também é camuflagem, né, mano? A Evelyn também tem esse doce. Ah, mano, a onde tem pink, velho. Né? Já. Vai tá falando de. Olha eu pagando de Nelson, olha eu pagando de Nelson. Meu Deus Fiz meu papel aí, fi Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí É sério que você ainda não deixou o like E não tá inscrito no canal? Faz um favor e lança aquele comentário Nem que seja rosinha, campeão Toma Caralho, deu boa, viu? Fala dele Enquanto esse meu time fazendo docinho lá, né, mano Boa, boa, boa, boa Trechão, vai ficar ruim pro C, doutor Vai ficar feio pro C, mano Olha lá Fica pagando de gostosinho aí o trechão, mano Vai ficar ruim pro ser trechão Olha lá, velho Tá aqui, pá Eu acho que eu vou tentar dar GG Olha o gold na bag, mano Eu queria usar esse gold na real, hein, mano Nossa, eu tô sendo muito folgado aqui, velho Mano, é que você pode ser folgado, tá ligado? Tá agora o poder do campeão, mano E aí, nós estava nós na intenção de fazer essa gameplay pro YouTube Mas parece que o jogo acabou muito rápido Não sei se dá pra ir pro YouTube não, mano mas se bem que teve uma, um, uns pedacinhos esse jogo à parte que foi legal. Qualquer coisa, nós faz dois, Chaco? Que aí faz dois em um. O vai fazer um vídeo com dois em um assim, né? Vou na lança essa braba aí. Ó, oh, até que eu dei dano, hein, mano? 12 mil de dano tá ruim, não.